Fala galera, beleza? Aqui é o Pedro e eu tô gravando mais um vídeo pra vocês tá aí tá? Só tenho é esse... isso aí né? Um bugzinho aqui embaixo Uma coisa que eu vou pra você que eu tô transformando em hackeador de Luke Patcher. Eu vou mostrar muita coisa, eu vou mostrar até o link do Luke Patcher. Um, consegui hackear com World Soccer Champs PKXD, isso mesmo Consegui hackear o PKXD mais ou menos, né? Eu consegui, pelo menos, conseguir hackear. Mas eu vou fazer um tutorial depois. Hackear. Eu também consegui hackear o Roblox. É isso mesmo, Roblox. E vários outros jogos famosos. Tipo, até Minecraft. E também a Play Store. Tem como. Coisa, tá. Tem um coisa errada na seleção 0.37.0 454. Eu pensei que isso foi lá do que do, Patcher, mas não, tá aí. Eu vou ver o som como tá. Tem essas roupinhas aqui. Isso que já são novidades, então vamos lá, eu já joguei, tá? Eu consegui é, atualizar hoje. Chegou, ontem para pra galera, mas eu só hoje de manhã, tá? Eu consegui jogar, então vamos lá, vamos pra isso e é agora, uma das melhores, uma das melhores coisas que você pode ver na vida você vai ver na vida a melhor coisa. Primeiro vem com essa molequinha, ó, sai no hype. Vem no hype. Vem no hype. Vem no hype. Vem no hype. Né? Tão. Vamos na verdade. Que é muito bonito também que tem o Que ela. E que vem no celular do se no do de D. Não está dando sem você. Então, aproveite bem. Delas e você tem que ser amigo do vídeo é o que é de outro mundo do mundo nova mundo do do mundo do mundo do do aniversário do mundo do mundo do mundo do mundo do mundo do mundo duas mundo do mundo do tá? Aí você do mundo do mundo do mundo do mundo do mundo do mundo que mundo do mundo do mundo do mundo TV, tá? Aí esse aqui ó tem Essa, ali, ó. Isso, tem essa aqui ó Esse aqui ó e Esse mà, quatro, aqui ó Esse aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui a progressão global Juntos os cidadãos e cidadãos do universo Porque saber aqui no comentário. Jogue os mini games Suas roupas para eles corrida, parkour e 2.000 games misteriosos Estando colocados ao longo do evento para ganhar pontos de experiência e desbloquear itens exclusivos no, no, em novos lugares no mundo. O céu é o limite. O passo de evento voltou. Né? você poderá desbloquear recompensas exclusivas para celebrar dessa data especial em grande estilo. Corra para a conferência. Cale de Urso para é no passo de evento. E olha para o céu! O que acha que tem nas cilhas lá em cima? Vê lá no canal do Stux, ele já mostrou Tá, mais um vou aqui Eu imagino imaginar que só sua A nova casa te leva até lá Com o conceito aberto e uma praia privativa Essa casa é o lugar ideal para esse nosso de luxo e diversão Vamos ver, tá Aqui pra já do primeiro ainda eu vou mostrar também a esse aqui Se você quiser comprar, primeiro nós temos O pacote do Admin Esse aqui, a armadura dele tá 39,90 a lista do anime é ,90. E a caixa de área que ganha 5 Essa aí é a especial que eu vou mostrar que tem dentro, tá? Que daqui a uma hora então, consigo... hum... O Aplausos do Corde Tem também Tem 16 e O passo do evento que é R$ O Aplausos do Uau, mano, eu vou participar <risos> Isso mesmo live, bom mas eu vou ter que ser rápido no jogo. aí tem os pacotes parte a pronto ah deixa ah, nome... nome... ah, é assim, aí tipo aqui isso aqui para comprar, e você faz bem qualquer coisa. a gente aumentar, é, falar com o robuzinho, tirar 500, tá? só para dar para vocês. aí vai ter algum sorteio de que... várias coisas para tentar participar. aí que, eu que ah, aqui eu vou mostrar tudo que tem no passo do evento. Ah galera, para você não saiba como conseguir que você fala com. eu vou mostrar, vou explicar depois. Mas você só consegue aumentar o diário de 200, 200 para 400. assistindo o um vídeo aqui, ó. Onde é essa escrelinha? Pelo menos eu apertei ali e não encontrei ninguém, tá? Nesses dias que vocês estão vendo aí, ó. Do Premium. Vamos fazer quatro, quatro, quatro. quatro três, três, três, três. Normal. E aqui, ó. Não, muito top. Ah, eu tenho esse aqui antigo, estou buscando a cara casa, não é minha não, tá? É... Ai, aqui. Dona... Pedro... Pedro! não Pedro, Uau, cadê a caixa secreta? que Eu tô sem poder. Eu não com eu sem poder, cara. Eu vou usar. minha... Ah, consegui. Só se eu tem outro. Eu consigo lá, pelo menos, aqui, ó. Se a gente vir aqui, vou lá, e por aqui, não tem mais. isso, Meu Deus! Não se preocupa, galera. Não se preocupa. Que isso é uma coisa que vai ser importantíssima. Lá. Olha a foto aí, ó. Estou fazer a foto das ilhas vocês verem melhor o alivinho ai, aqui na gileta dá Não tem muita coisa não dá é pra ver muita coisa não, não tem como subir elas, eu vou explicar como vai acontecer, tá? eu vou mostrar, tá? pegando mini-game aqui que eu vou mostrar, que era é muito boa e também aquela lá vai ter mini-game que é o aquele vídeo lá e também aquele mini-game que pega ovo e também é... aqui vai ter alguns ovos pra você pegar você é 15 obras que vão dar tudo desses bolinhos, tá? Ah, não, na verdade são bolos, são bolsos. Você pega bolo dourado que vai dar assim. Como eu já peguei, tinha um que tava detrás de aqui, ó. Agora Tem então, né? que outro cima que do rebozinho, outro que tava ali em cima das da árvores, tá? Loja de eventos, ou loja de eventos. Na verdade, a loja de eventos. Bugou. Pega não, Ai, então. morou. Mano, eu não vai nada vou apresentar aqui ó aqui é o que você aumenta você pode ir lá também fazer né? coisas tá. aqui esse aqui ó vou explicar pra você como meu Deus cara PKXB Mano, mesmo não tá tentando ser mal toda hora me dando gigabytes sobrando tá indo explicar aí é coletivo não é por você se aquele meu Deus, cara, desculpa aí. Desculpa, meu pai tá muito bugado, tá? Tá dando diversos erros. Eu pensei que se, se eu sair, de novo, eu me lembro. Olha lá. A clara, isso aí. Isso aqui é, é, é, é com galera, tá? Então, a gente vê esse balão aí, ó. É daqui a pouco, a gente vai ganhar esse aqui. Aqui. Você tá vendo esse coelho, esse coelho aqui? Com todo mundo fazer os e chegar aqui, do coelhinho, um aqui. vocês vão, a gente vai desplogar o portal do coelhinho e vai pra lá quando todo mundo chegar pra aqui, ó a gente pega, vocês vão pra aquela outra ilha que tá mais lá em cima nós temos coçãozinha aquela ilha lá em cima, olha aqui, ó eu vou colocar a coisa lá em cima, é aquela ilha do gente pega que é a mais demorada pra chegar essa é a ilha do coelhinho, é mais fácil vai ter aí, o Gustavo, por exemplo esse, esse, esse, esse, esse, esse, esse, esse, tava usando um os lá, né? Não tinha comprado esse, mas lá tem esse. aqui que são árvores, os também ali. Eu quero comprar esse fogão que eu não comprei. Isso me lembra uma coisa que me diz para mim, mas tá. Pra quem não sabe, eu tava faltando um item que eu tava lá, tipo de clássico, eu ia repetir. Esse é que eu não tinha ido e eu tinha, eu tinha coisa ainda, só que tinha, tinha acabado não tinha como mais comprar, mas ainda a turma não tinha ido tristeza, cara eu tô indo, né? tá. eu tô indo, né, tá. eu eu o né, eu vou dar uma como é esse ninguém game pra você e vou mostrar também meu Eu vou fazer o um vídeo que eu não posso fazer rapidinho. Eu fiz já que vai corresponder ao vídeo de quarto, tá? Eu tenho dois um vídeos guardados que vão corresponder ao vídeo de quinta e de sexta. Sabe aí, Domingo? Como eu disponho de stand né? eu não vou poder lido, peraí. Só se der tempo. Eu preciso de tempo. Não sabe, Domingo. agora que bem meu que eu tenho tantos ficar de conseguir melhor tempo ah esse vai falar também aqui ó coisinha o tem que a a a a a a a a Festa rima com o um bolo. E assim eu suponho esse momento especial com o motivo e matar tá? Tem que arreditar a bonitura Um parco de partiz um, Aí tá falando o que você acha que tem lá, né? um robôzão aí bonitão Esse aqui tá falando Um ano é travada, mas tá lá, um A isla de fedezade mim, tá? Essa a de fedezade mim, tá? Essa é a ilha de Filoso de mim. Eu achei bem bonita a dizer que mas, mano, depois que ela é 100 reais pra comprar uma ilha Que é menor do que... Sei lá, mano, a casa... a casa... a casa Loft Tem que falar é que ela, mano Eu sei, ah, perda, a Olie Paradisica A casa coelho já compensa... a casa, a casa, a casa coelho já compensa Coelho? A casa cenoura? Aqui do embaixo da terra, mano, eu já comprei, então ela tá um lado lá. Eu sei, é lindo demais, eu queria ir lá eu queria ter ela. Eu vou passar minhas férias, só pra aí, só eu. Eu sei. Quase não joguei daqui. Eu queria, é bem legal, aqui, ó, aqui aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, ó. Uma coisa que eu tô muito focado no parte do evento, é as caixas secretas. Porque as últimas foram top. Por exemplo, vamos bombom setra... quatro é, caixas, pretas, um bolo no final. Porque assim, hum, é bem, é bem, é bem triste, essas boquinhas morrem e rimas. A caixas que é da principal surpresa para ver o é item exclusivo, pá. Então essa aqui é a ilha da Jimin, tá? Então. Ah, galerinha, ele vende outras coisas aqui, eu esqueci de ir. mostrar pra vocês ele não vende só isso não Você tem de pensar que melo compra ele vende isso isso tá araca não tinha visto que ele vendia sapato tal olha ele vende esse sapato esse esse e esse são bem tops tops meu deus eu vou comprar tudo isso não tinha visto ainda isso aqui não é muito top cara ah ah não precisa fazer isso aqui não, não cara só oh, é que eu ficar como a gente usa minha comida ah o vídeo vai ser bem rápido mas não tem mais coisa para mostrar sobre a transição ou oh, não aqui as novidades as mudanças ah, olha que eu achei aqui que mostrar pra vocês, ó Ali, ó, ali Estava ali, ó Ali, vou mostrar pra vocês, ó Eu vou mostrar bem onde é. É bem ali, ó Aqui topo, eu vou te fazer um círculo Um círculo Vou depois eu vou ver nesse ponto e ver Você ali, ó Se não, vê vou no meu ali Uau Aqui dá pra ver ela tem uma visão, olha, Ali, enquanto isso não tá bom, não. Ali, ali, ali, ali, ali. Ali, ali, ali, ali. Ali é. ali é. Ali que tá, tem um robôzinho também, ó. Em cima do robôzinho. Em cima de a, ah, em cima de pegar naquela camada. Vai pro lado onde eu tô colocando agora aqui. E, ó, ó olha, olha, olha, olha, olha. Olha um pouquinho em cima. Ali, é a caixa secreta. Mano. Ah, um aplicativo novo, mano. Um aplicativo novo aí, ó. Você que já é pra lá, ó, aplicativo. Aí, ó até o pegadinho mudou o do aplicativo né tá com mais ou menos aqui também muito mais que bom hoje eu não vi se chegou alguma coisa aqui nova ó. não chegou nada aqui não tem aqui os mini games você pode fazer chegar blum bomba eu, eu quero ter no mínimo algumas coisinhas tipo Aquela, aquele chuveiro também aqui a geladeira. Ter também todas as roupinhas. Achei aqui muito legal. e isso, as águas também. Eu queria mais fazer um que eu tenho cara? Foi tudo é 26 boa quantidade. Mas pra mim é a última quantidade de 26 E vamos fazer essa última corridinha já... <risa> aqui. Vamos terminar deixa oh, eu ver vamos eu vamos ver muito ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver eu vou fazer a barração aqui, ó. Eu vou subir, ó. Vai sair, ó. Olha lá. Olha lá. Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô ó. Eu tô indo pra cá, ó. Eu tô indo Dá tudo de moda, aqui, tá? Vou mostrar aqui um outro vídeo já consegui, tá? Tá tudo por aqui, ah não, cara. Tem que ser tudo. Aí, boa. Primeiro começa essa aqui. Esse aqui. Começa com esse aqui. Parabéns para que KXD te Participe do, do, do segundo aniversário do PKCD, tá? Beleza, galera, já volto. Oi, Thiago, não tava, tava fazendo um vídeo pro tudo Oi. A aí. gente ainda.. Hoje a gente não se falou muito. E também a gente não explorou o universo. 10. É isso mesmo, eu tô, eu tô gravando o um vídeo, cara. Nesse ah. momento que tá aparecendo o um vídeo, eu tava mostrando as figurinhas. Você terminou agora? Não, ah, eu tô terminando o vídeo agora, eu tô mostrando. A galera que tá vendo agora conversando, eu, eu tô mostrando as figurinhas da atualização. Sim. Tá, entra aí. Eu tô aqui no jogando. A gente vai se falar pelo chat do, do de voz aqui, né? É, me, é melhor, o chat do PKD é muito ruim, é, é limitado. Uma coisa que eles poderiam aumentar, que eu tô falando até com a galerinha aqui, isso é bom, é, é bom falar com você e com a galerinha também, que é aumentar a mochila pra sem coisas. Minha, minha mochila tá ficando cheia já. João! Uhum. Ô Pedro! Ô Pedro! Oi! Você fez o, o, o negócio, a figurinha do Pit. colocar todos os negócios na mochila, mexia mochila. Ah, eu, eu, eu, eu fiz, sei que depois te dei. Uh, que bom! Porque se você não tivesse feito rapaz, você sabe o que ia fazer, né? Ah, ia ficar lotado. Então, mostrando aqui as figurinhas. Essa aqui é a primeira. Parabéns, Pikachu D, participa do segundo aniversário. Entusiasta de festa. para o, é o, o passe do evento do, do segundo que aniversário é do Pikachu é Dê. É você você que é que complete o objetivo global no, no evento do segundo aniversário do Pikachu D Encontre 50 símbolos do bolo dourado no evento do segundo aniversário do Pikachu D. Encontre 6 símbolos do bolo dourado no evento do segundo aniversário do PKXD. E você não pode fazer e encontre 30, é, 30 símbolos do doce dourado no evento do segundo aniversário. É boa, isso aqui é doce dourado. Ó, encontre 6 sílabos do doce dourado no 2KXD. Encontre 50 de vela dourada no 2KXD. E encontre 30 de cor de vela dourada no 2KXD. Pega a foto que eu vou iniciar. Então, hoje foi um vídeo bem top de 20 minutos é, A média do canal Não pule o vídeo Deixa o like e se inscreve Pra ajudar o Pedrinho, é preciso Tá? E obrigado a todos E até o próximo vídeo e Tchau Tchau